Hoje é dia de mais uma caixa de até 50 dólares. E eu já expliquei para vocês. Eu tenho um amigo meu que entra na minha conta e ele está autorizado a fazer uma compra de até 50 dólares. E eu só vou ver depois que chega aqui. E nós vamos descobrir juntos o que é que veio e se valeu a pena. Inclusive eu fiz uma playlist com lotes de até 50 dólares. Antes era 50 dólares, mas agora ficou até 50 dólares. Que se for menos dá para fazer mais vídeos para vocês e também não vai estourar meu orçamento. Essa caixa veio bem pesada. Eu imagino que sejam jogos e geralmente deve ser em CD porque jogos em CD pesam mais e cabem mais também. Ele também veio com selinho de frágil esse selinho aqui que eu sempre falo para vocês que o correio coloca quando vem algo frágil. Será que é frágil mesmo? Vamos ver o que, que tem dentro. Eu estou curioso. Vamos abrir. <música> Mais jogos de PS2 Vocês viram no último vídeo que eu cansei de abrir jogos de PS2 Eu não ligo dele comprar jogos de PS2 Mas o último lote de jogos de PS2 que ele me mandou foi bem barato Foram 159 jogos por 11 dólares Mas veio muita coisa estranha Muita coisa... Cara, um lixo de jogo Esse aqui veio menos Será que ele me trouxe alguma coisa melhor? Então vamos ver quais os jogos de PS2 que veio aqui Bom, veio menos de 159, que a caixa é menor, né? Mas será que veio o jogo bom? Vamos descobrir. Orote esse aqui é um jogo bem baratinho. Ele tá completinho aqui, hein? Shin Goku Mushou 4. No lote anterior veio vários 1, 2, 3 e agora tem o 4 também. Também tá completo. Goku Mushou, esse aqui é uma capinha diferente, mas é um. Também tá completinho. Um jogo de Gundam, também tá completinho. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é que esse lote aqui, ele tá bem zeradinho, comparado com aquele outro que a gente pegou e abriu no outro vídeo. Esse aqui os jogos estão parecendo novos Initial D eu tenho esse jogo aqui Mas esse aqui é o Playstation 2 The Best É a segunda edição A segunda edição eu não tenho mesmo Completinho com manual Jogo que vocês gostam bastante Tem que trazer vídeo para o canal aqui desse jogo Drive to Survive Legal hein Que legal veio o jogo e o manual Realmente estão vindo com jogos com mais qualidade nesse lote Estou surpreso mas também o valor deve ser um pouquinho maior desse lote Só por esses jogos que vieram já dá pra perceber que o lote é um pouquinho melhor Também pela conservação deles, eles estão muito bem conservados e novinhos Jogo aqui que eu não sei qual que é, vocês me falem aí nos comentários Todos os jogos muito bem conservados e com manual zerado, hein? Esse Gundam aqui também veio bastante no outro lote Cara, tudo zero, tudo zero Shin Sangoku Mushou 2 Perfeito. Outro jogo da série Gundam. Todos sem comentários aqui. Estão em perfeito estado. Dream Ocean. Super Hit Disc 2. Que veio com cartão-resposta até. Tá filezinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Fotinho do manual. Jogo da Konami e capa bem bonita, hein? Gensou Suicoden 4. Caixinha transparente. Muito bonita. Guilt Gear X. Cof completo, a gente, completo, Guilty Gear X, Pô. já tô preocupado, esse lote deve ter sido muito caro, Tale of Abs da Nanko, cara, o manual desse jogo aqui, tem que estar tá aqui, porque é um manual muito grandinho, e ele explica bem do jogo, tá aqui o manual, Olha só a grossura desse manual, gente. Olha só a grossura desse manual. Sensacional, sensacional. Esse jogo, eu também não sei qual que é. Mas, cara, os jogos que vieram, vieram perfeitos. Esse Dark Cerberus também veio no outro lote, mas veio sem manual. Opa, caiu aqui. Ou acho que ele não vem com manual mesmo. Ele só vem com esses papéis aqui. Deve ser, mas tá filezinho, filezinho. O jogo de beisebol da Konami também... Nem preciso falar, ó. Parece que saiu da loja lá nos anos 2000. win Eleven 10 também vem. Uns 10 Winning Eleven 10 no outro lote. Esse aqui é o primeiro que não vem com manual. Dragon Quest VIII, manual. E o jogo. Final Fantasy XI Online. Esse aqui também só veio o jogo. Kingdom Hearts, completinho completinho. Gundam Generation Spirits também tá completinho esse lote veio com bastante qualidade se vocês viram o vídeo anterior do outro lote de playstation 2 né veio muitos jogos que só vieram a capinha e veio muito jogo luz também Gundam generation wars também perfeitinho vocês me falem também quais jogos que valeram a pena tem também uma edição especial aqui desses joguinhos, eu tenho várias edições especiais de jogos de Playstation 2, só que são jogos que eu não conheço. Olha só, veio o jogo, provavelmente está tudo completo, está completinho aqui dentro. Tem isso aqui, o que será que é isso aqui? É um CD, provavelmente CD de música do jogo. Bem bonitas artes, né? C vocês não acham? É bem bonito. Winning Eleven 5, bem completinho. Winning Eleven 2009, já começa. Olha, sem comentários. Esse lote aqui está perfeito. Todos os jogos. Em estado de novo, outro clássico aqui. Okami, eu tô muito feliz porque o outro Okami ele veio, mas não veio tão bonito quanto esse aqui. Até agora, pelos históricos de jogos que vieram nesse lote, esse Okami tem tudo para estar tá perfeito aqui dentro. Olha isso, cara. O manual tá zeradinho. Obra de arte em forma de jogo. Okami, Gran Turismo 4: The Drive of Your Life, tem nem o que dizer, não tem nem dobras. Ó, o manual. Parece que nem foi tirado aqui da caixinha. Outro clássico Dragon Quest VIII. Também tá filézinho, ó. Cramble Command. Tá filezinho Tô colocando aqui, tô vendo a hora que isso aqui vai cair. Esse joguinho aqui eu não sei o que é, mas muito filé. Ridge Racer V. Mas sem zerado com manual Baseball Final League Também, ó, tá filezinho Jogos aqui, eu estou abismado Parece que eram de uma coleção particular Mas também eu fico na dúvida Porque tem jogos repetidos, né? Esse jogo aqui do McDonald's Tem o, Ape... o Escape E o Papa de Rapa Não sei se esse jogo aqui É do McDonald's mesmo Outro jogo de beisebol bonitão aqui de 2006. Nossa, mas o que, que tem um manual tão grosso desse para um jogo de beisebol? A capa aqui dá chama atenção, hein? Project Minerva. Só veio o jogo, hein? infelizmente não veio o manual. Esse aqui até eu tô gostando de ver, porque tem uns joguinhos bons. Mina no Golf 3. Tá filezinho também. Outro jogo que parece interessante. Max Meat. Randin. Parece um jogo de Mechas. Tá completinho também. Aqui ó, Hajime no Ipo, já falei pra vocês que é, recomendo demais esse anime Tá aqui ó, jogo e manual Jogo de beisebol, mas parece um jogo de beisebol bem retrô né Também o manual e o jogo Jogo de futebol, completo manual, cartão de resposta e tudo que tem direito Jogo da SEGA lá de, de manager de futebol aqui Não sei assim, ele parece que tem outra capa Ele é diferente daqueles outros que a gente viu Mas é 2004 também, não sei o mesmo jogo, só que o 3. O CD parece com uma bola. Winning Eleven 9, ó. Já tá ficando ruim os jogos que estavam lá atrás. O quero deixar o um jogo bom aqui pra, pra gente ver primeiro. Tá aqui, falta o manual. Falei, ó. Falei, ó. Agora tá vindo as tranqueiras. Winning Eleven 6. Aqui, ó, com o manual. Olha, seguidos vários jogos da série Gundam. Ó, você vê aqui, ó. Eu até achei que era o mesmo jogo, porque ó, tava tudo meio que escrito junto aqui. Então deve ser tudo mais ou menos igual. E tá, então estão todos pesadinhos. Então provavelmente vieram todos com manual. Gran Turismo 3. Completinho também. Gran Turismo 4, esse aqui. Eu tenho vários deles aqui. Sempre num lote vem o Gran Turismo 4 desse jeitinho aqui. Com o manual e a, esse manual grossinho aqui. E o jogo aqui dentro. Olha isso, Onimusha 2. Já tenho aqui um e o, e o três falta o 2. Infelizmente, só veio o jogo aqui. Faltou o manual. Winning Eleven 2010. Com o Messi e o Fernando Torres na capa. E a seleção japonesa no fundo. Tá filezinho. Isso é bonito, hein? Winning Eleven 6. Também completinho. Winning Eleven 5 Final Evolution. Também. Professional Baseball Spirits da Konami. É o 5, né? Esqueci de falar. E olha... Front Mission, legal a contra capa também, olha que bonito, veio aqui ó, completinho, manual e CD. Livreto aqui ó, do Winning Eleven 10, outro Mina no Golf 3, nem mostrei para você não, mas também, esse aqui já apareceu umas 20 vezes no canal, isso que eu fico achando que não é de uma pessoa, porque tem muito jogo repetido, né? Não é possível que uma pessoa tenha jogos repetidos Isso vem a dizer que é de uma loja Mas uma loja que cuidou bem dos, dos joguinhos Baçará. Capa bonita também e, Ó, Que legal, o manual e o jogo Final Fantasy X2 Tá aqui Kingdom Hearts 2 Também tá filezinho. Outro jogo da série Ganda, Também aqui Dificilmente um jogo desse aqui vem sem manual Outro Generation Wars Também o Foca Também, ó Manual. Generation Spirits, outro também. Outro jogo ganda olha que capinha bonita, hein? Isso aqui é duplo, CD duplo, né? Disco duplo, né? E olha outra ilustração aqui, massa pra caramba. Outro Star Ocean, legal pra caramba. Essa capinha meio que transparente. Kingdom Hearts Final Remix. Também tem dois DVDs, porque são dois jogos, né? One Piece. Grand Battle 3, completinho, Canvas 2, jogo de paquera, aí ó, quem pergunta que isso aqui faz sucesso aqui, Metal Gear 2, Subsistence, 0, 0 bala, olha, tá até brilhando, Final Fantasy 12, também, outro, Kingdom Hearts 2, também tá filezinho. ó, e já ia falar, não tem jogo de corrida de cavalo, mas ó, penúltimo jogo, jogo de corrida de cavalo e esses aqui não vem, esses aqui vem completo mesmo, não tem jeito e vamos para o último jogo, Coldcept 2 da SEGA, ó. olha o tamanho do manual da criança vamos ver quanto é que foi esses jogos Bom, esse lote vocês perceberam que ele foi bem melhor que o anterior de Playstation 2. Tem jogos bem legais. E jogos até que são meio carinhos de achar. Mas eu não acho, por exemplo, que vale 30 dólares. O preço ideal para esse lote seria 20 dólares. No lote veio 77 jogos. As condições dos jogos são bem melhores que o outro lote. E também todos vieram limpinhos no estado de novo. Vamos descobrir quanto que foi. Aqui ó, vamos te ver que foram... 21 dólares, eu achei que valeu a pena Mas e você, o que, que você achou? Você acha que valeu a pena? Gostou dos jogos que vieram? Comenta aí quais jogos que são bons e eu deixei passar Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram Arroba No Twitter é o melhor lugar para a gente poder conversar E no Instagram eu posto itens que eu ainda não postei aqui no canal Então me segue lá